A cancela, bateu. sambador sou eu. Eu nasci no samba e no samba me criei. Eu nasci no samba e no samba me criei. Conheci uma rainha, por ela me apaixonei. Conheci uma rainha, por ela me apaixonei. Ela negra em belos cachos Eu me alinho, eu me encaixo Ela faz, gostoso eu faço Num swing pique afro Ela sempre ela samba Ela jonga, ela bamba, trança Me lança um olhar que balança Ela vem de argola, seu corpo rebola Ela vem sem cabelo, tão linda, sem pelo De torço a coroa, linda rainha, eu sei E eu que me sinto seu rei Nem pensar, nem pensei Quando vi me entregar, me entreguei Afrontar, afrontei, afrontamos De mão dadas, enfim, caminhamos Ela é doce que escorre, é palavra certa É verso presente na voz do poeta Ela é dama, menina, mulher abusada Ela é fada, minha faga, palavra cruzada Ela causa, ela arrasa tão forte em postura Ela brilha nos versos, em contraste com a lua Ela é musa É, ela é musa Inspiração dos meus versos Mulher preta Cantada em poesia Ela é musa, é rainha na boemia Mas ela não é mulher de malandro Ela não é mulher de ninguém Ela é rainha na boemia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 Quando a magia inspira o verso, a boemia chama Papel em branco, risco versos a poesia inflama Leites em claro, um batuque que revela o samba Onde o malandro tece linhas, caminhos de bamba Sinto o embalo do repique, o corpo se faz dança Onde o profano e o sagrado formam aliança Puxo uma carta do baralho, a dama está presente Sorrisatista sintonia, o clima fica quente entende, sente, tem que fazer direito, não basta ser malandro, ah, tem que ter respeito. Versos em preto, a carta dá na mesa, a musa dos meus versos, brindou com a cerveja.